Estamos aqui na Fundição Progresso, nesse momento, desse dia 11, apoiando a democracia, não ao golpe, e também convocando para dia 14 e 15 a estar na rua e vamos segurar a democracia. Pelo amor de Deus!